Então, a Bíblia, tá? ela é, nos oferece né? de gente, Apocalipse, todo o plano dessa luz. Tá? A história do homem é a história de missões, porque lá no jardim, o homem já peca, e Deus já faz a primeira obra missionária, né? visitando Adão né? e Eva lá no jardim. Então, sabemos que o Senhor não foi pego de surpresa, isso é muito importante nós entendermos, tá? É, lá no jardim, né? A Bíblia diz que Deus colocou duas árvores, né? Uma árvore que é da vida, né? E uma árvore que é da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, que se comer, provoca a morte, tá? É Deus... Ele colocou essas duas árvores. Né? Por quê? É muito importante nós entendermos isso, porque às vezes a pessoa tem um conceito errado, achando que Deus está provando o homem para ver se ele vai ser fiel. Deus não precisa provar, ele já conhece a gente. Ele já conhece tanto o nosso potencial quanto as nossas limitações. Tá? No fundo, no fundo, o que, que Deus quer? tá Já que Deus me deu aqui dentro uma massa cinzenta né? um cérebro, né? ele quer que eu use. Porque quando é que eu uso o meu cérebro? Quando eu tenho que tomar decisões. E quando eu tomo decisões, tá vai gerar resultados, tá? e aí vai gerar uma responsabilidade. Responsabilidade é a habilidade de responder. Não dá para eu crescer intelectualmente, emocionalmente, amadurecer se eu não tiver esporte na vida. Então Deus não está provando Adão e Eva, Deus está proporcionando um ambiente para que eles amadureçam. Tá? Nós estamos também dando aula no Bacharel. É, estou dando uma palhinha para vocês no Bacharel, tá? É, Por quê? É, quando Deus ele faz esse plano tá? e ele vai proporcionar a eles né, esse crescimento, Deus quer dar crescimento. O então, Anne Gruden, um grande teólogo, que nos chama Bacharel, ele disse assim, se Adão e Eva tivessem escolhido, escolhido, crer naquilo que Deus disse, eles já teriam passado para a fase que nós vamos entrar. Né, que é ter um corpo incorruptível, um estado melhor, um estado de maior qualidade. Mas eles escolheram crer né, naquilo que Satanás disse. Tá? Isso é muito importante. Porque o que determina aqui, qual o primeiro pecado? Né, sempre que nós perguntamos isso, né? qual o primeiro pecado aqui de Adão e Eva? a tá? É, quando a gente pensa no primeiro pecado, tá, e eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas dizem assim, é desobediência. É, normalmente, né? 99,99%, ,99 as pessoas dizem assim, ah, é desobediência. Tá, mas vamos pensar um pouquinho. Veja, a desobediência, tá? ela... Deixa eu só, deixa eu um desobediência é um resultado... Ou seja, vamos pensar aqui, aqui está a árvore é, da vida, né, onde Eva pegou o fruto. Tá? Então, se eu dou um passo para trás, antes dele ela pegar o fruto, o que aconteceu? Ela conversou com alguém, que é Satanás. Tá? Então, Satanás, ele disse para ela né, que é, pode comer, que não vai morrer. Não, não tem problema. Algo bem lógico. Quem já viu alguém morrer por comer uma fruta? Ninguém morre por comer a fruta, isso é bobagem. Imagina, Deus vai mandar você ao inferno porque você comeu uma fruta? Não existe isso. Você não vai morrer. Então, parece algo tão ridículo. E Eva, antes disso, agora dá um passo mais para trás na história, você percebe que Deus falou com Adão e Eva primeiro com Adão, e Adão passa mensagem, né? De que uh, não poderia comer, né? Então, aqui que eu conto, tá? Eu tenho a palavra de Deus, não pode, eu tenho a palavra de Satanás, pode. Eu, ser humano, tá? Seja Eva, seja Adão, né? Eu vou decidir, aqui é a questão, eu vou decidir, em quem crer? É? Essa é palavra chama. Tá? Ou eu creio naquilo que Deus disse, ou eu creio no que Satanás disse. E aqui vai ser dado. Ou eu tenho vida, ou eu tenho morte. O primeiro pecado é eu não crer naquilo que Deus disse. Isso faz a separação do homem com Deus. Por isso, a Bíblia diz, para que Deus enviou seu filho ao mundo, para que todo aquele que nele... Salvação, condenação, desfrutar para isso que Deus tem para você, ou perder o melhor que Deus tem para você, depende do quanto você crê naquilo que Deus disse. Ainda hoje, tá? Ainda hoje!